Uma xícara de chá. E vamos complementar com esse outro tarô. Touro, o momento pede uma xícara de chá. Um, em outras palavras, compreender que certos porquês só vem quando você está pronto para receber. Porque a consciência vem por meio da sensibilidade, de captar os sinais, e por meio da vivência. E o momento pede uma visão interna, para que a sua luz interna se acenda, clareando o que está escuro, porque o eremita é solitude, sair de um momento conturbado para pensar melhor, tendo um momento só seu. Para que você esteja atento aos detalhes, de forma calma, porque situações até do passado estão passando por você. E talvez você não esteja conseguindo tomar decisões, por não querer tocar nisso, por julgar os outros ou cobrar muito você mesmo. E o momento mostra que as respostas estão dentro de você. A consciência do momento te guia para o melhor caminho. Se conecta com essa fonte interna para conseguir enxergar e ampliar a sua consciência. Talvez você esteja tentando retomar algo que começou e parou, mas ainda não fez por estar por estar olhando muito o cenário atual. E o momento pede para olhar a sua vida de modo geral, por tudo que você já conquistou com o seu poder interno, até para que você confie mais em você, na sua intuição e em toda a sua estrutura. Construída por você. De modo que você pense, já me acalmei tomando meu chá, agora vou deixar o ego um pouco de lado para que as emoções, motivos ou o atual momento não me atrapalhem de pensar em soluções, formas para me harmonizar com o que eu quero para mim. Se o foco é em um ponto específico, eu não posso me distrair olhando para o lado. E a carta do carro é isso. Você assumir o controle do seu caminho, seguindo a sua verdade, para que as coisas comecem a dar certo de acordo com o que você quer. Hum, essa leitura... Tá falando muito de vou dar um passo para trás, se conectar comigo, acalmar a minha mente, analisar tudo com calma, e depois, desse impulso, vou partir para a ação. Começando com o que tem nas mãos, seguindo uma ação, inspirada, e colocando. Um tijolinho por vez, porque você sabe qual é o foco, o que precisa estudar ou fazer. E aí o caminho vai se abrindo a cada passo seu. E vamos concluir com uma mensagem do oráculo.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 Momento desvaziar de a sua mente. E uma mente tranquila consegue pensar melhor, tá bom? Gratidão!